Na Austrália começando pra vocês. <coughs> é. Fala rapaziada, mais um dia na Austrália começando pra vocês. Hoje a, gente tá... Hoje a gente tá aqui na praia de Brighton Beach, em Melbourne, Victoria, pra poder fazer um vídeo pra vocês respondendo perguntas que vocês mandaram pra gente no Instagram, no YouTube, no pessoal, no inbox, enfim, vocês mandaram perguntas em vários lugares. A gente reuniu algumas das melhores que a gente pegou aqui e a gente vai responder algumas dessas dúvidas. Se você não mandou pergunta, fica nesse vídeo, porque pode ser que essas, uma dessas dúvidas que mandaram para a gente pode ser a sua antes de vir para Austrália. Então, se está interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out. A Tafujimoto mandou a pergunta seguinte para gente. Explique melhor sobre o intercâmbio de casal. Realmente vale a pena? Os dois precisam ter todo o dinheiro na conta de cada um? Ou esse valor fica menor devido ao compartilhamento de gastos? Ah, o intercâmbio de casal... Na verdade, ele depende de alguns fatores, tá? Ah, primeiro, que você tem que ter um ano de, casar, de casamento juntos, né? Você tem que comprovar que estão juntos há mais de um ano, com conta conjunta, a ah, conta de luz, conta de telefone, aluguel, qualquer conta que vocês consigam, né? Comprovar que vocês realmente têm um relacionamento estável. Em relação aos gastos, a única diferença que vocês vão ter, na verdade, é que vocês vindo como partner, só um de vocês vai precisar estudar. Então, colocando num cenário, a Maria tá vindo em partner com o João. A Maria vai estudar, o João não vai estudar. Ele tem os mesmos direitos dela de trabalho, né, de 20 horas semanais ou 40 horas quinzenais. Por outro lado, o João ele só pode estudar na Austrália por três meses como ele é partner da Maria, certo? A Maria ela pode estudar pelo período que ela contratou e o João vai poder estudar por no máximo três meses. Caso ele queira estudar mais do que isso, ele vai ter que fazer uma extensão do visto dele para um visto de estudante, trocar a situação de visto dele que ele tem aqui, né? Em relação a pagamentos, fica um pouco mais barato, por quê? Vocês não vão ter que pagar dois cursos, e sim um só. Né? Ah, então só a Maria vai pagar o curso dela, vocês vão ter um custo extra de visto né, para o João, ah, e um SHC de casal, que é o seguro saúde para estudantes internacionais, que fica um pouco mais caro também, o lado bom é que fica um pouco mais barato, mas depende muito do curso depende de cada situação, então se você está interessado em saber mais sobre esse tipo de curso você pode falar com a gente também no info.com e a gente dá essa luz para vocês aí. O Matheus F. Marques mandou a seguinte pergunta Olá, minha pergunta é, para intercâmbio de um mês em Brisbane, que tipo de acomodação é a mais indicada. Para você que vai ficar um mês só aqui, eu indico você ficar ou numa homestay já pelo período todo de quatro semanas, né? Ou ficar numa casa compartilhada com outros estudantes, né? Pelas quatro semanas que você for ficar. É bom que você contrate já pelo menos as semanas, independente de onde você vai ficar, se vai ser uma share house ou uma homestay, já contrate pelo período completo das quatro semanas pra você não ter problema aqui, né? Muita gente que quer vir pra cá também pra ficar um mês ou três meses, prefere ficar em hotel. Vocês vão gastar um dinheiro um pouco mais alto ficando em hotel. Eu não recomendo muito isso. E pros viajantes que não são de primeira viagem, né? Ah, vocês podem ficar em hostel, né? Pra você que não se preocupa em dividir quarto com oito, dez, doze pessoas no quarto. Também é uma experiência válida se você quiser gastar um pouco menos. Lembrando que, tá aqui, que quem tá vindo pra cá fazer um mês só de inglês, você tá vindo com visto de turista. Então o que é legal de você fazer? Você pode ficar uma semana em Brisbane, estudar uma semana em Melbourne, estudar uma semana em Gold, uma semana em Sydney. Então você pode fazer, por exemplo, um intercâmbio com quatro cidades. É bacana, é um projeto legal, né? E você pode... Conhecer todas as cidades, a gente obviamente vai gastar um pouquinho mais de passagem, mas vai ser um intercâmbio bacana de um mês para você fazer também. A Luma Tana mandou a seguinte pergunta. Oi, gente. A minha pergunta é a seguinte. Quando eu fui solicitar o meu orçamento, eu estava interessado em fazer um curso de línguas, mas descobri que uma das opções é fazer um curso profissionalizante. Fiquei muito curiosa para saber quais são eles e como funcionam. Será que podem explicar melhor? Ah... São coisas diferentes, né, obviamente. Então, se você tá vindo para a Austrália e você não tem nenhum nível de inglês, você, obviamente, não vai conseguir acompanhar uh, uma classe de cursos profissionalizantes, né? Afinal, eles não vão te ensinar inglês, eles vão já te ensinar o business, ou o marketing, ou o cooker, ou o que, que você for fazer, né? Então, depende muito de pessoa para pessoa. Lembrando que os tempos de aplicação de visto, de resposta de visto para profissionalizantes, eles são um pouco maiores do que os de cursos de inglês também. Uh, mas, de qualquer forma, ele demora um pouco mais do que os cursos de inglês. Os profissionalizantes são voltados para pessoas que já falam inglês para que já tem uma formação na área e querem fazer né, um, um, um avançado ou querem fazer uma especialização na área daqui na Austrália, né, um nível internacional, que vai ajudar bastante no seu currículo também. Porém, se você não tem nível de inglês suficiente, eu recomendo que você venha fazer o curso de inglês primeiro e depois você renova o seu serviço para um curso profissionalizante. A Tewizy também trabalha com esses dois módulos de curso e também com Higher Education, que são os cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. O Darlison Cavalcante mandou a seguinte pergunta que eu já respondi em alguns 15 vídeos. Ah, quero passar seis meses trabalhando e estudando, porém não tenho tanto dinheiro. No caso, tenho dinheiro só para ir me manter e só, e, e só não tenho esse dinheiro todo da comprovação de renda. Tem alguma maneira de eu ir mesmo sem ter a comprovação de renda? Dallison, eu já respondi isso em alguns vídeos meus e eu vou falar de novo para vocês não terem mais essa dúvida. A comprovação de renda ela é de dólares por mês hoje, no ano de 2017, no mês de novembro. Se você está assistindo esse vídeo é 2018, 2019, pode ser que essas informações estejam já atualizadas Porém, o que acontece? No começo do ano, o Brasil foi considerado um país de nível 1. Então, já até mandei um parabéns para vocês, falando que, pô, vocês vieram para cá e realmente fizeram o Brasil crescer de nível perante a imigração. O que quer dizer crescer de nível? Quer dizer que a imigração não tem mais exigido a comprovação de renda para brasileiros. Na prática, sim. Porém, a... Por precaução, a gente sempre pede a comprovação de renda para vocês, nem para todos os casos é pedido, tá? mas isso não é uma regra, tá? eu não sou agente de imigração, eu não trabalho na imigração para poder te dar essa certeza, né? eu como agente de estudos, uh, certificado pelo governo de Queensland, eu sempre recomendo os meus alunos e os meus clientes a mostrarem a comprovação de renda sim, para caso pedirem você já está com a comprovação de renda em mãos, então sempre tem a documentação mais certinha possível, para mostrar quanto mais possível vocês mostrarem que são estudantes genuínos, melhor para vocês, então eu não recomendo você fazer o seu processo de intercâmbio sem ter a comprovação de renda. Lembrando que essa comprovação de renda ela pode ser feita de várias maneiras então você pode ter, por exemplo, dinheiro na sua conta, do seu pai, da sua mãe juntar as três contas e mostrar isso na hora de aplicar o seu visto, você não precisa estar com o dinheiro inteiro na sua conta, né? Ou você pode fazer também pela comprovação de imposto de renda sendo que você precisa de 160 mil anuais não tributáveis. Então essas comprovações de renda, ela se estendem não só para você mas para seus familiares também, os familiares próximos que vão ser o seu ah, aporte aqui, né? Que vão ser os seus patrocinadores aqui na Austrália. Então você pode sim tentar fazer por alguma dessas modalidades, às vezes ajuda um pouco as pessoas quando elas têm patrocinadores que podem né, comprovar a renda para elas. Um fato importante é que você pode até tentar aplicar o seu vício sem a comprovação de renda. Caso a migração peça para você, você vai ter um período para poder mostrar ah, que você tem a comprovação de renda né, e realmente ah, comply com isso que eles estão pedindo para você. Se você não mostrar que você tem a comprovação de renda depois que eles pedirem o seu visto, não vai ser aprovado, isso com toda certeza. Quando eu devo dar entrada para esse... que foi? Tomou uma cagada. está bem baixo do passo. <risos> passa aqui, não. Passa, passa a perna aqui, Fábio. não. Qual de passarinho, Babs. O Léo F. Souza mandou uma pergunta também, falando quando eu devo dar entrada para estender o meu visto de estudante e quais formas eu posso estender, cursos técnicos, etc. Obrigado e sucesso. Primeiro, obrigado pela sua pergunta obrigado pelos desejos de sucesso. Espero que a gente consiga ajudar você também a vir aqui para a Austrália. Uh, sobre a sua pergunta, a gente sempre pede pelo menos uns dois meses, até no máximo um mês, antes de acabar o seu visto aqui na Austrália para você poder entrar na sua renovação. Por quê? Na renovação de visto, você vai ter que pagar o visto de novo, o SHC de novo e dar uma entrada na escola, né? Esses valores normalmente giram aí de 2 a três mil dólares dependendo do curso que você for pegar e o tempo de curso que você for pegar, né? Ah, então para você poder ter um tempinho de juntar o dinheiro, de fazer o pagamento, de sair o seu visto e tudo mais, é sempre bom que você dê pelo menos de 1 um a 2 meses antes do seu visto acabar para fazer a extensão de curso, tá? Ah, nessa extensão de visto você pode escolher tanto continuar fazendo o seu curso de inglês, tá? O curso de General English se você tiver por exemplo um intermediário e você falar, pô, eu quero continuar, quero fazer até um avançado, quero fazer um Ielts não tem problema algum. Você pode renovar o seu curso e continuar com seus estudos de inglês ou né, fazer um curso de inglês mais um profissionalizante, por exemplo, na área de marketing, business, culinária, cuidar de criança, enfim, tem vários cursos profissionalizantes para vocês escolherem. Ah, ou você pode fazer direto já para um curso profissionalizante se você tiver com nível de inglês suficiente para fazer isso. tá? Para os cursos VET, que são os profissionalizantes, você precisa ter um nível de inglês mínimo para poder fazer. Cada escola vai te dar uma prova de inglês diferente. Né? Se você passar nessa prova de inglês, você vai estar tá apto para poder fazer o seu curso profissionalizante. Não se preocupe também que aqui, quando você chegar na Austrália, independente da cidade que você tiver, Brisbane, Melbourne, Sydney, Gold a, qualquer uma delas que você tiver a gente consegue ajudar vocês nessa renovação de visto é só mandar um e-mail pra gente no info e a gente vai dar os passos para vocês, escolher a melhor escola, te ajudar a escolher o melhor curso e fazer essa prova de inglês para você saber quanto que você vai precisar ter de nível de inglês para poder estudar em qual curso você foi escolher. A Underline Mandy também mandou uma pergunta parecida que é vale a pena estender o visto para meses ao invés de estender para um ano? A uh, Mandy, o que acontece? Você pode estender o seu visto para mais um mês se você quiser. A diferença é o seguinte, na primeira extensão de visto que você faz, o valor do visto é de 560 dólares, como, como o primeiro valor uh, de entrada de curso quando você ainda está no Brasil, o valor é o mesmo. A questão é o seguinte, quando você for fazer a sua segunda renovação e você quiser ficar mais tempo aqui na Austrália, você vai pagar uma taxa extra que se eu não me engano são de 700 dólares, então ele vai lá para 1.250 dólares o seu visto, a sua extensão de visto, então o pessoal prefere estender o visto já para um período mais longo e pegar dois ou três cursos profissionalizantes que você vai ter um período de visto um pouco mais longo, né, fazendo um pouco menos, então isso acaba valendo a pena. Obviamente que isso tem que também ah, ser uma coisa genuína, né? você não pode simplesmente só pegar um curso para poder ter um visto mais longo para poder trabalhar, isso não, você tem que ser um estudante genuíno e você tem que pegar um curso que realmente vale a pena que esteja dentro da área de atuação que você quer buscar. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as atualizações do canal também. E se você quer fazer o seu orçamento de intercâmbio, manda e-mail para a gente no info arroba, ou entrar no site twizetravel.com e vocês vão saber tudo sobre a e tudo sobre a minha agência de intercâmbio. Nossos consultores de educação vão poder ajudar vocês para fazer essas cotações. E a gente espera vocês aqui na Austrália e até o próximo vídeo. Tchau!